Hoje é dia de desvendar o oculto E aí meus, como mais lindos do mundo? Tudo bem com vocês? Eu sou Otávio Seide E vocês estão aqui no Leite com Biscoito Vamos falar de magia, de Wicca, da bruxarada toda Porque hoje é dia de eu desmistificar algumas coisas pra você Sobre a minha religião mas antes, para você não perder nada do que eu por aqui, não esquece de se inscrever no canal e clicar naquele sininho maroto para receber todas as notificações antes de todo mundo. E é lógico, Monstrinho quer Monstrinho? Logo deixa um like no começo do vídeo. O vídeo sobre Sowen deixou vocês, meus monstrinhos, muito curiosos sobre a minha religião, a tal Wicca ou a grande arte. Mas afinal de contas, o que é Wicca? O Ica é uma religião neopagã que tem como princípio nos manter em contato com os deuses antigos. Ou seja, eu acredito na deusa... E no deus, e em suas polaridades de criação, feminino, masculino, ordem e caos. E não são um deus não, são vários. Apolo, Zeus, Lug, Hecate, Diana, Artemis, dentre outros mais que existem por aí e vários outros panteões. Sendo assim, é uma criança cheia de deuses, magia, feitiços e bruxas. Mas Otávio, o que é magia? Bom, magia é a capacidade da gente conseguir moldar todas as energias ao nosso redor, sejam elas da terra, do fogo, da água, do ar, das estrelas, dos seres vivos ou não vivos, para que nossos desejos e nossas vontades se tornem realidade. Eu honro os meus ancestrais. Honro meu sangue, honro a terra que sustenta os meus passos e que me, me faz estar aqui. Comemoro os Esbás, que são o ápice do poder da lua, e os Sabás, que são os nossos grandes ritos, que mostram o ciclo de nascimento, crescimento, morte e renascimento. Eu acredito no poder da reencarnação e de nascer de novo. E a wicca é um caminho para o sacerdócio, para você se tornar a voz dos deuses na terra e melhorar o seu ambiente, quem você é e tornar todo mundo um pouco melhor, um pouco mais próximo do divino. A wicca não tem mandamentos, mas ela tem alguns dogmas, como por exemplo o famoso 3x3. Tudo que você fizer retorna para você três vezes, seja isso positivo ou negativo. Ou então... Faça o que você quiser, desde que não prejudique a ninguém. A wicca não tem ligação nenhuma com os fundamentos do cristianismo. Tampouco acredita-se no diabo, que é uma figura vilã e, vamos dizer assim, antagonista de Cristo. Ou seja, a gente não tem relação nenhuma com ele. Assim como não acreditamos no pecado e em uma punição eterna. Afinal de contas, nós fazemos parte de um ciclo de aprendizado e transformação. Da deusa viemos e a ela retornaremos para que nós possamos existir novamente. Esses são alguns dos princípios do que é a crença wicca. Tem muitas outras coisas mais envolta nesse mundo de mistérios, de magia, de deuses. Mas o meu conselho para você que quer entender um pouco mais é que a wicca acredita em viver todos os dias plenamente da melhor maneira possível. Estar em contato com os deuses e com a natureza para que a gente possa se tornar melhor e nos desenvolvermos. Então, entreguem-se a quem vocês são de verdade sigam os seus destinos e tornem as suas vidas melhores, só que sem prejudicar a ninguém. Eu espero que eu tenha respondido algumas das questões sobre o Ica pra vocês. Se vocês quiserem mais vídeos como este, não esquece de deixar aqui embaixo, que eu vou gravar sim pra vocês, a pedido de que vocês tiverem dúvidas. E se você for tão apressado quanto eu era, quando mais novo, vocês podem acessar o canal da Wicca TCS para conhecer muito mais sobre esse universo. É isso aí, até a próxima e falou!